Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. E para quem ainda não sabe, trabalho com tráfico pago. Sou especialista em infoprodutos e também em negócios locais. E estou aqui para compartilhar com vocês conhecimento e experiências ao qual eu tenho sempre em campo de batalha. Neste vídeo, neste conteúdo, quero abordar com vocês aqui alguns temas que é bem específico, que é o qual eu realmente quero resolver de vez por toda todos esses problemas que realmente as pessoas estão tendo aqui no canal dúvidas então quero dar um reset de verdade quero resolver instalar de vez por todos esses problemas que é a qual você que me acompanha aqui no canal não, e outras pessoas também buscam por esse assunto por esse tema tem e tem sobre esse tema e como ver uma conta privada no Instagram como ver fotos de um perfil privado no Instagram então é um tema muito aqui muito focado ok muito bem específico que é a qual também e inclusive já gravei vídeos aqui no canal mostrando para vocês que é possível de você ver um perfil privado que é possível de você ver uma foto de um perfil privado então gente são ferramentas limitadas eu hoje que é hoje né que é a data que eu tô gravando aqui esse vídeo segunda-feira tá eu vou até olhar aqui a data ok dia 30 de janeiro de 2023 ok tô gravando aqui esse vídeo cara passou o dia inteiro ok busquei na gringa busquei fora busquei até onde eu não podia ok para trazer para vocês essa informação para revelar de vez por todas se realmente de fato é possível ou não de você poder ver uma conta privada no Instagram de você poder ver fotos de perfis privados no Instagram então nesse vídeo aqui cara então fica até o final porque eu acho que vai ser muito importante porque eu vou te revelar que muitas coisas aqui que é a qual realmente a sua dúvida que você quer tanto saber que você realmente busca que você pesquisa e você está muito opinando por isso aqui nos comentários Beleza se você já gostou da ideia desse vídeo aqui cara deixa aqui embaixo já se inscreve no meu canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder crescer e mais além Beleza então eu conto com o teu apoio muita gente entra aqui no canal e não se inscreve cara é o seguinte, você me motiva, né? Quanto mais você entra aqui, comenta e se inscreve aqui, dá o seu feedback, dá a tua opinião específica. Cara, isso me motiva, faz eu trazer mais vídeos assim, a qual realmente vocês opinam, a qual vocês buscam, tá? ao qual vocês A qual vocês pesquisam para resolver o problema de vocês. Então eu tô aqui justo por isso, pra gravar conteúdos para ajudar você aqui no canal. Muitos de vocês têm comentado aqui nos comentários dos vídeos, tá? Desses dois vídeos que eu vou passar pra você aqui neste nesse aqui desse vídeo tá então realmente são vídeos que deixa você com dúvidas muitas dúvidas e pauta já ensinei para você aqui no canal que tá me seguindo aqui ok e, gente esses vídeos eu vou até repetir mais uma vez ok esses vídeos realmente eles têm um limite que foi sempre para vocês em um destes vídeos de como ver contas privadas essa ferramenta ela realmente tem um limite tá de uma hora basicamente então muita gente não sabe as pessoas se perdem também e também se fala que as ferramentas passaram por um processo de atualização beleza então as ferramentas não estão mais funcionando de fato o que muita gente está acessando esse conteúdo cara cerca de 10 k de pessoas visitaram esse vídeo mas poucas pessoas se inscrevem no canal galera deixando bem claro que não é por maldade não é por realmente enganar vocês não é para usar que mentiras aqui no canal beleza mas as ferramentas que a gente trabalha, mas essas ferramentas que qual eu ensinei aqui no canal, tá? que eu já citei para vocês, elas realmente têm um tempo de período né, que funciona. Em outras partes do restante dos momentos, elas não funcionam mais. Então, acaba que elas não servem mais. As pessoas tentam utilizar e não conseguem realmente fazer a atividade que realmente pretendem, que é o mesmo a fazer. Então, eu peço totalmente desculpas a cada um de vocês. O principal foco e objetivo do canal é de trazer para vocês as ferramentas que realmente funcionem, que te agregue valores, que te ajudem a sair de um ponto A para um ponto B beleza mas realmente isso eu não consigo dominar ok eu pesquiso eu busco lá fora essas ferramentas beleza e o texto e depois compartilho aqui com vocês aqui no canal e nesse vídeo eu vou te revelar muitas coisas que você tem dúvidas a qual realmente você quer saber então eu te peço de verdade de coração que você assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês todas as ações que realmente se são realmente agregável ou não para você não ficar perdendo tempo porque também não quero que você perda seu tempo com coisas que realmente não são agregados a você então vamos para a tela do meu computador aqui é aqui exatamente que eu vou te mostrar para vocês todos os mistérios que realmente você precisa saber sobre as ferramentas se elas funcionam ou se não funcionam hoje vou te revelar todos os mistérios dessas ferramentas se realmente funcionam ou se não funcionam para você então galera estamos de volta aqui com o um conteúdo nosso exclusivo e único vamos resolver de vez por toda todo esses movimentos, está que está sendo causado, que está sendo realmente buscado e está sendo muito polêmico aqui no canal. Então eu vou revelar para você o que é exatamente eu fiz, o que eu descobri, ok? Sobre todo esse conceito de como ver uma conta privada no Instagram, de como ver foto de perfis privado no Instagram, como ver uma conta privada no Instagram. Será se realmente de fato é possível? Isso é verdade? Isso procede? Então é exatamente isso que eu vou mostrar para você. Eu vou te provar que realmente se isso é uma coisa realmente verídica ou se é um mito. Então fica comigo. Assista esse vídeo até o final porque vai ser muito importante você saber e entender. que eu fiz todo o mapeamento. Eu busquei informações da gringa, tá? Eu tava o dia todo, todo mesmo, pesquisando, buscando. Cara, eu parei todos os meus outros negócios para focar, para trazer pra você esse conteúdo. O primeiro passo que eu já falo para vocês, já te adianto. Que eu encontrei já essa ferramenta, que tá? Eu fiz buscas gringas, tá aqui, ó. Então, eu fiz aqui é, alguns mapeamentos, tá? Você já pode ver aqui, cara, que nada que eles passam, funcionam. Tudo que eles passam sobre os sites deles, sobre as ferramentas que eles é, informam, tá? 90%, 95% não funcionam, ok? Então, você já pode ver aqui, ó, tá? Que aqui nesse, nesse passo a passo aqui, eu peguei as informações no YouTube, tá? Eu busquei na, na gringa, tá? Que são vídeos gringos aqui, ó. Tá? Diversos, diversos, tem vários, tem vários, tá? Tem vários vídeos aqui gringos, tá? Então, eu busquei, eu pesquisei cada vídeo desse aqui, tá? Então, esses vídeos aqui, cara, 97, 98, 99, não funcionam, não funcionam, tá? Então, eu pude é, pegar cada vídeo desse aqui, beleza? Então, eles passam pra gente aqui, ó, sites, ok? ó Então, eu descobri também sites que é o qual eles indicam, beleza? Então, se você quiser testar, quiser utilizar algum desses sites, gente, eu não recomendo, tá? Se você quiser testar por alguma vontade própria, beleza, mas eu não vou nem deixar o link aqui embaixo para você, porque eu não quero que você é, se comprometa, tá? A tentar um algo que é a qual não existe. E como já informei, gravei vídeo para vocês aqui no canal, beleza? Informando sobre as ferramentas a qual aqui também no próprio YouTube tá eles também ensinam essas ferramentas tá que são ferramentas gringas que é a qual eu já gravei vídeos aqui no canal também dois vídeos né de como ver contas privadas e também de como ver fotos de perfis privados do Instagram também que é a qual a ferramenta galera tem um limite específico tá de mais ou menos uma hora quando você já começa a entrar na ferramenta já te dá uns bugs Então, né? por isso que de fato muita gente não conseguiu com esses meus dois vídeos tá trabalhando né tá fazendo o que almejam então gente é descarta essas informações e, inclusive também já citei isso, ok? As ferramentas estão sempre se atualizando, e são ferramentas gringas, beleza? Que a qual eu pesquiso, busco lá fora para realmente ensinar para vocês. Mas de fato, galera, essas ferramentas eu já mapeei todas, todas eu já peguei esses vídeos, tá? Cada vídeo desse aqui e realmente não funcionou, ok? Testei vários, vários. Vou te mostrar uma reta para te ajudar. Olha aqui essa outra ferramenta aqui também. Ó, vou, vou traduzir ela para português. Ó, traduzir para o português, beleza. Ó, aqui me fala para vocês aqui, ó, para você já colocar aqui o nome de usuário. Tá, ó, olha só, vou colocar aqui só para testar junto com vocês. Ó, coloquei aqui o um Insta, tá? Vou, vou clicar aqui em conectar. eu super recomendo que você não faça isso aqui porque a gente não sabe, a gente não, não pode confiar muito. Mas para te mostrar, eu tô botando aqui o meu na reta para te ajudar, para você ver se realmente, né, funciona. Então eu quero mostrar para vocês aqui a em prática, ok? Ó, vamos conectar. Ok, ó, nessa outra ferramenta, tá gente, ó, essa ferramenta aqui, olha só, confirmar, certo, ó, confirma, quando nós vamos bancos de dados, e olha só o que que acontece quando você tenta conectar, então sempre vai dar esse processo aqui, ó, então ele tá... então, informa que tá desbloqueando os dados, tá, ó, informa que foi desbloqueados, olha só, tá verificando aqui, ó, e sempre aparece isso aqui, ó, falha na verificação humana, tá vendo, olha só, tá, ele pede isso aqui, e aqui você pensa que de fato ele vai conectar, certo? Mas não vai conectar, gente, não vai conectar, OK, ó. Isso aqui é um site gringo, tá? Eu eu eu eu, eu forcei. Eu forcei, eu, forcei, eu pesquisei, para tá? Eu ralei a tarde inteira, o dia inteiro, tá? Comecei de manhã e terminar a tarde, já escurecendo, para passar para vocês essas informações exclusivas. Beleza? Olha só, ele fica assim tremendo tá, ó, Eu só pergunto que você não clique aqui, porque não vai dar em nada, vai, vai cair em jogos e tudo mais, tá? Não vai funcionar, não vai funcionar, tá? eu tô aqui também essa aqui, ó. Essa aqui também é a mesma coisa. Eu vou traduzir ela para português, ó. Traduzir para português, beleza? E olha só aqui. Vou, vamos colocar aqui o Instagram aqui, ó. Insta. Beleza, ó. Próximo aqui o Instagram, tá? vou clicar aqui procurar. Olha só. Vai carregar e nenhum serve, galera. Nenhum não serve. Então não existe esse meio, essa possibilidade de você usar ferramentas Tá, ele vai aparecer aqui ó, tá, tal ó. então olha só tá só aparece isso aqui tipo de fato você não vai con conseguir ó, vamos clicar aqui ó nesse nessa opção aqui de ver fotos tá aquele ele aparece aqui um monte de foto mas parece que vai mostrar mas não mostra tá vendo olha só tá vendo ó. então são são ferramentas então são ferramentas que eles é né, que são gringas ferramentas gringas então espero que você não utilize essas ferramentas como eu já falei para vocês também tá só aparece isso aqui acabou tá essa aqui também ó. essa outra aqui também ó. essa aqui tá essa aqui também é a mesma coisa também olha só vamos pegar aqui um clicar aqui em, em essa opção ó clica aqui nesse ele, ele vai carregar vai pedir para você confirmar aqui ó certo selecionar aqui fotos vai clicar aqui de novo ó, mais uma vez tá e vai dar vai, tipo, vai, vai ficar carregando tá ó tá carregando aqui ó ok você pensa você acha que vai abrir o okay? que vai realmente ter essa probabilidade né de tá vendo fotos ou de tá vendo aí perfis privado contas privadas tá e de fato não vai tá ó, não vai ó tá carregando ó carregando tá vendo aí vai dar um erro no final tá olha só tá vendo ó vai, vai pedir para clicar aqui nessa opção vou clicar tá vendo e olha só o que é que aparece tá vendo então gente é eu, eu busquei em site também eu pesquisei no Google eu fui muito além, vi diversos perfis, tá, ó, eu vi cada vídeo desse aqui, ó, todos esses vídeos eu vi, tá, nenhum desses vídeos aqui, ó, funciona. nenhum desses vídeos aqui é verídico, nenhum desses, então, muitos, é, utilizam aqui, é, links, de correu, que são de dois anos, de cinco anos, cara, não funciona mais, isso aqui, esse aqui poderia até funcionar, essas formas aqui poderia até funcionar mas os tempos atrás hoje em dia não funciona não tem tá a única forma que existe é de você criar um perfil tá se você tem um parceiro se você tem algum parceiro ou um colega ou seja quem for tá você tem que criar um perfil beleza Um perfil ali bem organizado e se você quiser eu te ajudo, eu te ensino, eu faço um vídeo para vocês aqui no canal canal, ensinando como você criar esse perfil, beleza? E você convidar essa pessoa, e essa pessoa te aceitando, tá? Dessa conta privada, você, você vai conseguir, aí sim você vai conseguir ter acesso, tá? a As fotos, ok? as mensagens, beleza? O perfil dessa pessoa, tranquilo, se a pessoa te aceitar, beleza? Mas... Como informei, se você quiser montar esse perfil, ok, bem organizado, que é a, qual a pessoa vai ver e vai aceitar você, não vai nem saber que é você, eu posso te ajudar a criar e montar esse perfil, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, ok? Eles ensinam aqui, tudo, tudo, todos, todos esses conteúdos aqui, todos esses conteúdos aqui, galera, são conteúdos gringos, ok? Então, não tem para hoje a gente correr, ok? Para mim assim também, ok? Eu também eu já tirei minhas dúvidas. Que não existem formas de você poder usar softwares, de você poder usar algumas ferramentas que é a qual eles passam aqui, ó, eles ensinam. Então, essas ferramentas, é, é somente mesmo que eles, essa daqui, ó. Essa ferramenta aqui, que eles informam, que eles indicam, tá nos vídeos deles, é somente para... É, o próprio dono né que criou isso aqui que, que criou essas ferramentas é para ganhar dinheiro quando aparece esse tipo de informações aqui ó tá como esses jogos aqui então a pessoa lá está ganhando dinheiro tá ela ganha dinheiro e você nem você nem, nem vai conseguir ter o acesso então é, eu, eu pude analisar cada site deles tá eu peguei os principais tem diversos tem diversos sites ok como esse aqui também o um site também gringo tá ó que eu é ganhei se grande tá vendo ó então eu peço pra você daqui aqui um login e você vai tá aí já tendo aqui algumas informações e de fato não vai dar em nada gente isso aqui não vai dar em nada então eu queria revelar tudo isso aqui para vocês tá esse aqui também ó eu busquei também lá fora também ok é de um cara ensinando como é você entrar você visualizar qualquer conta privada do instagram tá e tá aqui o um passo a passo aqui ó são são cinco passos ok eu executei também não deu certo Beleza então tem aqui ó eu colocava em inglês e né, introduzir para o português tá vendo então para vocês verem que eu fiz exatamente tá eu busquei informações para poder revelar para vocês aqui no canal então gente dessa aqui embaixo aqui deixa seu like que seu comentário que vai ser muito importante né? vai me ajudar muito tá então de fato olha só uma duas e três e quatro e cinco ferramentas Nenhuma funciona e aí aqui eu peguei só as principais tem outras tem diversas ferramentas então para te revelar galera não existe fórmulas tá como eles ensinam aqui na gringa ok e como você vê fotos ok de uma conta privada do instagram como você vê o instagram privado de como você vê um perfil e como você vê o perfil privado não existe tá? eles informam aqui demais ó olha só e aí como ver fotos aqui ó tá privadas então aqui ele tá em todo o português porque eu traduzi ok? para português porque aqui tá tudo que fica na, na versão gringa certo então eu pude aqui é para só para ressaltar eu pude pegar cada vídeo desse aqui eu pude aplicar ok? Botei eu na reta mesmo para te ajudar beleza gente então eu foi tudo revelado então é, eu confirmo estou junto com vocês também beleza que não existe formas, ok de você é, ver através de softwares ou ferramentas que é a qual é indicado pela gringa beleza é tanto que esses que tudo que eles informam aqui gente não nada que não funciona tá olha só isso aqui ó conta privada do Instagram tá então ele fala aqui ó na versão aqui, do, 2023 cara e não funciona eu já apliquei isso aqui tá e foi postado agorainha ó agora recente algumas horas 11 horas apenas tá vendo aqui ó então não vai funcionar que é perda de tempo todos esses vídeos aqui cara não funcionam aqui é só para encher linguiça de fato é só para ficar perdendo teu tempo aqui é só para é, é, é tipo, tipo, sei lá, é uma farsa. Não sei se de fato tá, gente. Então, é, tem ferramentas aqui que até funcionam, mas é bem limitadas bem limitadas. Você consegue também usar algumas funções por algumas horas, só principalmente. Tá aqui é a qual essa daqui que eu ensino aqui no, no canal. Ó, esse aqui, ó, como eu perfil privado do Instagram, ok. Esse vídeo aqui já vai em 9 mil já, viu, tá indo para 10k de views. Esse vídeo aqui tá, esse vídeo e esse aqui, ó, já vai em 1.300. Ok, então de fato, gente, é não vai funcionar porque essa ferramenta aqui ó ela tem um limite e por isso que muita gente está acessando, não tá tendo êxito, não tá tendo sucesso almejado. Se você instalou ela, se você começa a utilizar ela, ela tem um tempo ali específico, né? De uma hora mais ou menos, ou meia hora, tá? Pra, pra você tá utilizando. Se você é, começar a entrar ali, ele já começar a dar uns bugs também, inclusive tá mas foi testada ela funcionou no momento que eu que eu apliquei funcionou tá e outras pessoas também funcionou esse aqui também esse vídeo foi a mesma coisa gente esse vídeo aqui ó foi, foi a mesma coisa então de fato tá agora não tá mais funcionando já, já testei também ok em, já testei também beleza então eu queria passar para vocês aqui o que para ser bem sincero com vocês em tempo real mesmo tá eu mexo de coração beleza então, espero que esse vídeo aqui tenha te dado uma clareza, tenha dado mais um conhecimento, beleza? E te mostrar para vocês de que e comprovar que, de fato, é, essas ferramentas gringas não funcionam, tá? Então, eu pude analisar isso aqui, eu pude pesquisar, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado de coração, beleza? Que Deus abençoe vocês, tá? Um forte abraço e fique com Deus e até um próximo vídeo.